A Grixão é lugar de lançamento e a Forte também está dentro dessa... Agora eu me de... enrolei. Um, dois... A Cristian o é lugar de lançamento e a Ford não poderia ficar de fora. Está aproveitando este momento da feira para lançar a sua linha 2019 de picapes. Entre elas tem as conversões para trabalhos mais pesados, que é a mais destinada para você, que é produtor rural, que sabe como é que é a rotina dentro de uma fazenda. Estamos aqui com a Fabrisa, que vai poder explicar quais são as diferenças, as vantagens e o que, que apresenta dentro dessa linha 2019 para o produtor rural. Boa tarde, com a linha 2019 nós estamos introduzindo as versões de entrada, a Ranger XL, são três opções para o produtor rural. A primeira opção é a Ranger Chassi, a XL Chassi. todas elas são equipadas com o nosso motor 2.2 e transmissão manual de seis marchas. A chassi, ela já traz, já apresenta, oferece para o consumidor tecnologias que nem mesmo as top de linha de alguns competidores oferecem, seja o airbag de joelho para o motorista, o advanced track que é um switch de tecnologias de estabilidade, controle de tração, controle anti-capotamento, direção elétrica, essa é a primeira versão que a gente está introduzindo. A segunda é a Cabine Simples, então a Ranger XL Cabine Simples oferece a maior capacidade de carga da categoria, são 1.234 kg de capacidade. E temos também a versão XL, que é uma cabine dupla para aquele produtor rural que precisa transportar a sua carga, mas também precisa transportar pessoas. Qual é a faixa de valores e se vocês estão inseridos em algum programa governamental, dentro da, se o produtor pode utilizar as taxas agrícolas, como é que vocês estão fazendo essa parte de investimento para favorecer a aquisição por parte do agricultor? O preço de lista dessas versões vai de 124 a R$ 139 mil, reais, mas esse é o preço de lista. Aqui na feira, aqui na AgriShow, a gente está com condições exclusivas para o produtor rural, com um desconto muito forte, muito bacana e a gente tem sim no nosso estande, em parceria com a nossa financeira Ford Credit é, taxa zero e várias condições de financiamento que cabem no bolso, inclusive planos sazonais para que o produtor rural consiga pagar de acordo com a colheita, com a safra Tá certo, então, obrigada Fabrícia, bons negócios aqui na AgriShow Sou Thaís Teixeira para o portal AgroLink